Esse solinho que eu vou te passar aqui, tá? É, provavelmente a gente deve errar na execução aí, durante o, o nosso pequeno vídeo aqui, tá? eu não, não costumo treinar muito esses solos não. Esse aqui até que eu treinei um bocado demais. esse aqui eu dediquei um pouquinho mais de tempo. tá? Então já, antes de qualquer coisa, já vai o recado de sempre. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, se você puder compartilhar com seus amigos, compartilhe. Quer alguma música, alguma dica, que agora a gente está fazendo algumas dicas aí na, na nossa, no nosso canal, né? Se você quiser alguma dica, escreve aí embaixo que a gente vai estar tá fazendo aí. Beleza? Tem a nossa fanpage, tem o nosso Instagram aí embaixo, também segue a gente lá. É, lá a gente costuma interagir bastante, tá? Aqui também e na fanpage principalmente, tá? Então a gente tá sempre mandando alguma dica na fanpage, inclusive. É, tá rolando bastante dica, leak, frase, é, conteúdo, de tudo que é coisa lá. Beleza? Então, resumidamente aqui, o, esse nosso solinho aqui ele é bem simples, tá? É arpejos praticamente. E o nosso esquema principal aqui é a nossa paletada, Tá? eu acho que é o determinante para executar esse solo na execução do solo é a nossa paletada e a gente já vai entrar nesse detalhe aqui agora tá como é que vai ser a nossa paletada aqui a gente vai ter aqui o arpejo né tocando então o que a gente vai fazer aqui é para baixo a primeira paletada e vai fazer o um pull off né e depois a gente vem aqui ó a gente vai ficar sempre nesse ciclo aqui ó Tá, a gente vai tocar para baixo, ou a primeira pode ser para cima, você que manda aí. Depois a gente vai paletar só para baixo, na Si, na Mi e, e fez aqui o pull off de novo. Né? Então já fica nisso, a gente desce as duas cordas, sobe, desce duas. Ok? Só que isso sempre fazendo as notas aqui. Então as notinhas vão ser essas aqui. Eu vou executar lento, você sabe que a tablatura já está embaixo, é só você buscar lá. Então vai ser assim. A gente tem esse detalhezinho aqui, tá? A gente muda. Agora já vai mais uma dica. Inclusive eu gosto de usar bastante isso aqui. O nosso palmute, né? Se você não sabe fazer palmute, é, provavelmente tem, tem um videozinho aí nosso no, na descrição, tá? Onde a gente explica mais ou menos como fazer o palmute. Mas o palmute, é, de maneira bem simples, é você utilizar a mão aqui abafando um pouco a corda para silenciar um pouco aqui o, o excesso de corda soando, né? Então eu gosto de executar isso aqui sempre com o palmute, tá? Fica um pouquinho mais limpinho. <risos> ok? Tá? então é basicamente isso, tá? com a tablatura é um lick mais repetitivo, eu diria até que é importante praticar ele, porque ele ajuda bastante na nossa velocidade, né? a gente pega um pouco o esquema do, dos arpejos e já aprende um pouquinho aí também, dá para tocar junto com a música, é uma música já um pouco antiga, né? então a gente geralmente não, não costuma tocar muitas músicas mais antigas, mas é, já é um aprendizado bem importante, tá? pelo menos para mim ajudou bastante quando eu descobri esse solo aqui e tirei ele, já me ajudou bastante na paletada sweep. Beleza? Então é isso aí, essa dicasinha rápida aí de hoje, e a gente vai tendo outras dicasinhas aí no decorrer do tempo. Beleza? Então um grande abraço, não esquece de compartilhar com seus amigos.